Sabe por que que no Japão é tão fácil encontrar videogames do lixo? Pois bem, eu encontrei esse videogame no lixo, junto com algumas outras coisas E eu vou tentar explicar o porquê de tudo isso Então, bora! Hoje eu fui jogar o lixo né? e de repente eu me deparei com uma sacolinha e tinha alguma coisa bem familiar para mim. A sacolinha era essa, não sei se você consegue reparar aqui, mas tem um cartucho de Super Nintendo, ou pelo menos a caixinha do cartucho de Super Famicom que é o Super Nintendo japonês. E aí eu fui verificar o que tinha dentro dessa sacolinha. Vamos ver, a primeira coisa que eu vi era esse jogo aqui. Do Street Fighter 2 Turbo. Ele tá na caixa. Com o manual. Só falta a capa do manual. Não, não Aliás, não. Ó, a capa tá aqui, ó. Eu tirei o, a, o cartucho. Aí a capinha tava embaixo do cartucho. Inclusive... Caiu o papel. Ó, aqui caiu o manual. Tem até... Os papéis todos. Tem até ó, os papéis aqui. Cartão resposta, tal. E o jogo? Ó. O jogo tá bonitão, hein? Tem também, ó. Um jogo de... Baseball da Nanko Dois controles, ó Controles novinhos Novinhos, novinhos A fonte, cabo AV E um Super Famicom Gold Edition, né Mas isso aí você já deve ter visto em alguns outros canais Visto pessoas que encontraram ou Mega Drive ou Nintendo 64 Ou um videogame no lixo E muitas vezes em melhores condições que esse que eu encontrei Mas a pergunta que fica é Mitsui. Afinal, por que o japonês joga videogame no lixo? Aliás, não só videogame, mas os aparelhos eletrônicos de modo geral A resposta é meio simples, mas também é complexa Cada cidade tem o seu modo de recolher o lixo como é que eu encontrei esse videogame? É que eu tive que jogar uma churrasqueira elétrica que ela tinha queimado E aqui onde eu moro, uma vez por mês a gente pode jogar esses aparelhos eletrônicos Mas assim, é só de pequeno porte Quando o aparelho eletrônico é grande, tipo um computador assim Você tem que levar para o lixão E lá você paga para descartar esses objetos isso mesmo, você paga para jogar fora. Na cidade que eu moro, o lixo comum, ele vai nesses saquinhos brancos aqui. Uma curiosidade é que aqui na minha cidade tem tantos brasileiros que, olha, tá escrito em português. Não sei se você consegue ver aí. ó. Jogue o lixo até as 8 da manhã do dia da coleta. Aqui, ó, escrito em português. E embaixo, escrito em inglês. E em cima, em japonês. Esse saco aqui é para o lixo comum, esse saco de lixo rosa aqui é para o lixo reciclável, ou seja, basicamente o plástico. Mas como eu falei, depende muito da cidade, por exemplo, a cidade que eu trabalho é vizinha a essa cidade que eu moro. E lá as cores dos sacos de lixo são totalmente diferentes daqui. E aí vem a segunda questão. Mas isso, por que as pessoas não vão então para as lojas de usados para ganhar uma grana em cima desses produtos? Bom, ganhar uma grana nem tanto assim. Esse Street Fighter 2 Turbo, por exemplo, nessas condições. Ele vai custar na loja mais ou menos uns 5 dólares E sabe quanto que a loja vai pagar pra você? Nada! A grande maioria dos produtos que você leva para as lojas de usados Ela não paga nada Ou paga um valor irrisório, tipo centavos E aí não compensa nem você levar pra loja Porque tem o combustível que você gasta e todas essas coisas Além do tempo, é claro Porque tem que cadastrar esses produtos e tal Pra não ser roubo, por exemplo Então, recapitulando, tá? Não dá para jogar o videogame no lixo comum. Inclusive, eu esqueci de falar. Se você jogar lixo misturado, dá até multa. Em alguns casos, dá até alguma coisa um pouco mais séria que uma multa. Tem algumas cidades que é obrigatório você escrever o seu nome no lixo. Pro fiscal, entre aspas, saber quem é que colocou o lixo errado. Então é isso. O lixo eletrônico não pode ser jogado junto com o lixo comum. Somente em dias específicos que você pode jogar ele. Se você for no lixão, você tem que pagar para jogar. Se você for levar na loja de usados, provavelmente todos esses itens a loja ia pegar de graça. Não ia pagar um centavo para você. Aí a pessoa fica desanimada para levar, né? E tem gente que leva para a loja de usado, mesmo não recebendo nada, porque é melhor do que pagar para o lixão para descartar esses produtos. A legislação aqui do Japão é rígida com o lixo e você pode sofrer até punições. E voltando aqui a falar do Super Famicom Esse é um dos videogames mais baratos de se encontrar nas lojas de usados Nesse estado aqui, eu não sei nem se a loja ia vender pra falar a verdade Mas facilmente você encontra um videogame desse por 2 a 5 dólares Até um pouquinho melhor que esse aqui, tá? Super Famicom, a versão japonesa do Super Nintendo É um dos videogames que mais fizeram sucesso aqui no Japão E venderam demais por isso que ele é tão barato eu acho que ele só é um pouco mais caro que o playstation 2 modelo fat que esse encontra até por 1 dólar eu liguei o videogame na tomada só para ver se ele tá funcionando né ou pelo menos que ele tá ligando porque funcionando o super nintendo tá funcionando é bem difícil não tá funcionando só ver a luzinha aqui deixa eu ligar o power fica olhando a luzinha aqui no meu dedo hein ligou a luzinha vermelha aqui acendeu mas é sério, né? Super Nintendo e Nintendo 64 pode ter um terremoto que o diabo do bicho funciona depois. São videogames muito resistentes. Aliás, os videogames de cartucho em geral são bem resistentes. Mas eu quero saber de você. Você sabia dessas coisas do lixo aqui do Japão? E o que você faria se encontrasse isso aqui no lixo? Como aconteceu hoje comigo. Eu tô muito curioso, me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram. Arroba